Cheio de razão Me arrependi Com medo De ser Feliz Por favor Me diz o que é que eu fiz eu te sei, eu percebi Espere, eu sei, eu Que você não me entendeu, meu Deus te... Passou que a minha agonia era quem eu sou, tanta dor que eu vinha até. O jeito que você ou oh, não é Então Sofri Desacordo, desacordado e só Me nem até na hora aceita de deitar. Você diz que eu já te assustei demais. Minha falha é medir de cada gesto. Um resto qualquer de intenção, qualquer invenção. De alma, mito, sonho, assombração e cores encarnadas. E quem vai te livrar? <risos> ai, ai, dói a minha menina, essa quadrinha. aguento aí. Caralho. É. E aí, quer cortar? Nossa. É, mas aí eu, eu acho que eu mando. A gente vai e desce. Desacordo desacordado E só me enganei Até na hora Aceita de deitar Você diz Que eu já te assustei Demais Cada gesto, um resto, qualquer de intenção, qualquer invenção De alma, mito, sonho, assombração em cores encarnadas Pra dançar Sério e liso Como as coisas são sérias Como estou ficando velho As coisas são mistério. Como estou ficando velho? Como trabalhar? Se eu não te beijo é como astrologia sem céu. Eu posso até criar ritmo inverso, mas fica frio. Eu posso até. Eu, eu, errei. eu errei. Desculpa, agora eu vou cortar. É, agora não tem jeito. Se não te vejo é como astrologia, sem som Eu posso até criar asas, mas eu não vou Eu posso até criar asas, mas eu não saio do chão Sexo sem beijo é solidão Se eu não te vejo é como poesia Sem céu Eu posso até criar ritmo e verso Mas fica frio Eu posso até criar crino e rabo Mas não cavalo Eu posso até criar crino e rabo Mas não galopo. Pode até crescer chifre e rabo mas eu não fervo Sexo sem beijo é solitário um Oh! Suave como a brisa, sem o céu do teu beijo, como eu posso ser azul? Sem o céu do teu beijo, como eu posso ter ternura, ter doçura, ser macio, ser romântico, ser feliz? Sem o céu do Say. Então